Com certeza você sabe que nós estamos aí promovendo mais uma série exclusiva gratuita sobre as 10 principais competências do propagandista de excelência. Esse já é o segundo episódio da série e hoje nós vamos falar sobre duas competências que é a criatividade e a gestão de pessoas aplicadas à rotina do propagandista. Massa, né? Bem legal. Esse é o conteúdo de hoje, olha, eu posso te dizer, Celso o propagandista precisa ser criativo demais, mas em quais situações? É isso que você vai aprender hoje. E a questão de gestão de pessoas? Pelo que eu sei, propagandista não é gestor, não é cargo de liderança. Sim, pequeno gafanhoto, mas você vai precisar dessa habilidade e hoje você vai entender muito bem por quê. Fica comigo que você vai gostar. Eu sou Celso Dias e este é o canal Vida de Propagandista. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série As 10 competências essenciais do propagandista de excelência. No episódio do, de hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre criatividade e gestão de pessoas. Eu preciso dizer que este é mais um conteúdo exclusivo da Benchmark Treinamentos e Vida de Propagandista, então se você já é inscrito, você sabe que esse conteúdo vai impactar a sua vida e a sua carreira e, por isso, já deixe seu like. Agora, se você não é inscrito ainda, eu preciso dizer que você está marcando touca, está dando mole, porque conteúdos que outros cursos estão cobrando caro para poder oferecer para você, aqui você aprende gratuitamente. Então, se inscreva e acione o sininho para você não perder nenhuma novidade que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Olha só, no episódio anterior, nós falamos sobre duas competências que é resolução de problemas complexos e pensamento crítico. Se você estava cochilando ainda, não era nosso inscrito, perdeu esse conteúdo, eu vou deixar um link em algum lugar nesse vídeo aqui para você correr lá e assistir e não perder nenhuma dessas informações que vão certamente fazer diferença para você. Hoje nós vamos falar sobre criatividade e gestão de pessoas. Então, bora lá, para a gente poder aproveitar o máximo esse tempo juntos aqui, beleza? A questão de criatividade. Olha que interessante. Eu peguei no dicionário do Google aqui um significado e eu quero... Eu quero te provocar em relação a esse significado, beleza? Inventividade, inteligência e talento natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico, esportivo, etc. Beleza, só que no dicionário do propagandista de excelência é diferente. Condição indispensável para se ter vida longa na profissão. É verdade, não tem como ter vida longa como propagandista sem ser criativo, sem desenvolver sua criatividade. No meu livro, a propósito, eu falo muito sobre esse assunto, eu dedico vários capítulos para falar sobre criatividade, inovação e como você pode desenvolver essa habilidade no dia a dia. E, e por que isso? Olha só, eu quero associar isso com a rotina do propagandista. Então, pensa assim... Algumas pessoas, por falta de conhecimento do quão competitivo é esse mercado, acabam construindo a ideia de que é fácil representar um medicamento, é fácil você visitar médicos e ir lá e propagar o medicamento. Você só precisa conhecer as características técnicas do medicamento, as questões científicas, ler a monografia do medicamento. Olha, sinto-te decepcionar. Isso é importante, mas esse é o básico para para se vender esse tipo de, de produto para se fazer um bom trabalho dentro dos consultórios médicos na realidade dentro do setor que envolve muito mais do que apenas visitar médicos você precisa sim ser criativo sabe por quê porque a verdade é que você compete com outras marcas de excelência também o seu concorrente não é bobo não ele é também um profissional muito bem desenvolvido com várias capacidades, várias competências. Então, eu costumo dizer que é um duelo de gigantes. Você precisa nessa hora ser criativo para saber como deixar a sua marca, como passar a sua mensagem no consultório médico, como fazer um bom trabalho com os stakeholders, ou seja, com a secretária, com as pessoas do PDV, seja o balconista, o farmacista, o comprador. Quando a gente fala de redes é, de farmácias e redes, né, que é diferente no caso de PDVs independentes. Então, assim. É um cenário, como a gente falou no episódio anterior, complexo e que vai exigir de você criatividade. A boa notícia é que a gente tem muito para falar sobre criatividade, não vou ter tempo para falar tudo aqui, mas eu relacionei aqui na minha colinha as principais coisas que eu não quero deixar de falar nesse vídeo, tá? Então vamos lá, ó. criatividade não é uma habilidade exclusiva para um grupo seleto de pessoas privilegiadas, não é Criatividade é uma habilidade e, portanto, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que tenha disposição para isso. Sua mente é como uma fábrica, tá? Então, para você melhorar o produto final, você precisa melhorar a matéria-prima que você coloca para produzir esse produto. O que, que eu quero dizer? Se você quer ser mais, mais criativo, se você quer ter mais desenvoltura na comunicação, nas ideias que você tem, você precisa consumir conteúdos de qualidade é aí que vai estar a sua matéria-prima, então varie, você tem o hábito de... não tem o hábito de ler, adquira o hábito de ler, tem o hábito de ler determinado é... gênero de livros, leia outros gêneros de livros, assista filmes que você não está acostumado, tome caminhos que você não está acostumado, provoque novos estímulos e tenha novas experiências, com certeza isso vai contribuir para você se tornar uma pessoa mais criativa. E agora sim, algo essencial importante demais que eu quero passar para você se você é uma pessoa que tem muita autocrítica ou critica o outro ou a si mesmo, se você não tolera erros o mais provável é que você não consegue ser uma pessoa criativa e isso não é porque você não é criativo é que você bloqueia a sua cri criatividade Tem pessoas que censuram até mesmo pensamentos, ou seja, nossa, eu não posso pensar isso, não posso pensar aquilo. E a criatividade nasce de uma mente que é muito parecida com a mente de uma criança. Que é que pensa um monte de bobagem, que fala um monte de besteira. E no meio daquelas besteiras, por se permitir pensar qualquer coisa, é dali que surgem ideias inovadoras. Ideias que ninguém teve coragem sequer de pensar. Então, olha só, para a gente começar a falar de criatividade, são esses itens que eu quero deixar para você. E agora eu quero falar com você sobre gestão de pessoas. E como eu disse, né, pô Celso, mas o propagandista não é um líder. Por que, que ele tem que desenvolver essa habilidade? Olha, quando você consulta é, as principais referências bibliográficas do mundo em relação à liderança, você vai achar, obviamente, diferenças de opiniões, de posições dos autores, você vai achar pontos comuns nessa, nessa bibliografia toda aí. Então, assim, quais seriam esses pontos? Os bons líderes, eles compreendem as necessidades dos seus liderados, eles ouvem eles ajudam os liderados a se desenvolver, eles é, atuam diretamente para dar o exemplo, eles inspiram as pessoas, eles agem com base em princípios, em ética e valores, tá? eles prometem, fazem, cumprem o que eles prometem. Então, assim, essas são as mesmas características que fazem os propagandistas se destacarem no campo. Então, tenha certeza que o propagandista que desenvolve a gestão de pessoas, ele necessariamente é um profissional muito acima da média, tá? Porque no final das contas ele lidera os outros, ele faz o outro se sentir importante, ele ajuda o outro a crescer, ele marca a vida do outro. Então, se ele lidera essa situação toda, se ele principalmente se lidera também, com certeza ele é um profissional de destaque nessa função. Bem legal, né? E no próximo episódio a gente vai falar sobre duas outras competências que é a inteligência emocional. E o julgamento e tomada de decisões. Mas e aí? E você e o seu perfil, como é que tá em relação a essas quatro competências que nós já abordamos nesses dois primeiros episódios? Quer saber? Porque olha só, é diferente você conhecer e de você desenvolver isso em você. Você sabia que os gestores da indústria farmacêutica estão muito bem preparados com ferramentas e métodos para identificar isso nos processos seletivos? Tem os testes psicológicos também. Então o que você pode fazer? Eu deixei aqui duas ações que você pode ter a partir desse vídeo, desse conteúdo, para ajudar a elevar a sua performance. A primeira é realizar o nosso teste de perfil gratuito da Benchmark. Já são mais de 5 mil testes realizados no Brasil inteiro que consegue medir em poucos minutos o seu perfil e dizer como ele está em relação à média dos propagandistas. Legal, né? Isso já vai te dar um norte bacana do que está legal e do que pode ser desenvolvido. O meu segundo conselho é que você conheça o nosso programa de desenvolvimento completo, tá? Uma coisa é entregar conteúdo. O nosso foco no nosso programa de desenvolvimento é desenvolver, é treinar o profissional para que ele esteja pronto para as atividades do propagandista, porque isso necessariamente deixa ele pronto para as entrevistas. Essa é a grande sacada e é isso que tem feito os nossos bens alunos serem contratados com tanta frequência no Brasil inteiro nos melhores, maiores laboratórios. Mas eu preciso dizer para você que nós não temos sempre vagas para nossas turmas, porque por mais que seja 100% online, nós abrimos poucas vezes ao longo do ano, porque tem um acompanhamento de mentores, que são gestores da indústria farmacêutica. Então, meu conselho, lá vai ter uma lista de espera, você se cadastra lá e a nossa equipe vai entrar em contato com você o mais breve possível para dizer quando tem turmas, quando abrirá novas etc. Detalhes do curso. Combinado? Então, eu espero te ver no próximo episódio. Sucesso para você!